Ria kanam MATUR menakmata. Ia namasturi, kante re. Kamboya namasturi, adra kante re. Ia YANAMA andere na ia, na yeshua. Ia namai asturi, ama. Kam choteri kam seandori kam mana yasturi. Kam sori kam ba ya seandero en Suri anamasuri kan. Kam chete kam sori yori kan mana yamana yasturi kan. Ka she o kombre Eis que eu falo assim convosco. Meus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 filhos É com muita tristeza que eu terei que tomar atitudes drásticas pelas suas escolhas e anamarasturi Tenho enviado os meus nos séculos e milênios, e vocês, filhos, não têm ouvido a minha voz, Anamasturi Cantere. Não ouvem a minha voz. Vós com seus corações endurecidos para mim. Não sentem o meu amor.